Cara de boi Estou aqui com meus cabelos lisos Porque hoje eu vou fazer resenha de coisas estranhas Não estranhas mas... mas aquelas coisas que você tem a oportunidade de comprar na China Mas você prefere que a amiga teste isso que você compre Eu vou mostrar pra vocês como funciona esse cacheador aqui, ó Que é aquele tipo Miracur E também vou mostrar pra vocês esse aqui Que eu não faço ideia como é que vai ser Quer descobrir comigo? Então vamos nessa Ah, mas antes da gente ir nessa Vocês já sabem como é que funciona, né? Procedimento padrão Se inscreve aqui embaixo do canal se você acabou de chegar Vem fazer parte da de... E ativa o sininho pra ficar sabendo de tudo que acontece por aqui em primeira mão Dá o seu joinha e fica felizinho. E aqui fica felizinha e todo mundo fica felizinho Quer ficar mais netinha de mim assim? Twitter, Facebook, Instagram, Music, é tudo em rosa cuca não tem segredo Agora sim vamos nessa Vou começar dividindo meu cabelo no meio oh. Olha meu pente que beautiful Nossa, mas essa divisória ficou muito boa Eu consigo Opa, melhorou Tá aquela divisória reta assim, mas tá bom <risos> Olha só esses palitinhos, eles são tipo um macarrão daqueles toninhos. E aqui na pontinha ele tem um negocinho aqui, ó Que ele prende na ponta do cabelo E você enrola a sua mecha de cabelo aqui E prende com esse negocinho aqui, ó Ok, vamos pegar uma mechinha Eu acho que esse tamanho tá legal, ó Uma mecha pequena E você vai vir aqui, ó, na raiz E vai enrolar o cabelo Desse jeitinho assim E bem na raiz você vai prender esse negocinho aqui, ó E aí você vai começar o... Calma lá <risos> Problemas técnicos ah! Vamos lá, de novo, de novo Pera aí Eu vou vir ah! Achei difícil, achei difícil Pera aí, tem que pegar o um jeito Calma. Prendeu, ok Até aí tudo bem Aí nós vamos vir enrolando assim Ai ah, meu Deus, acho que tá indo Ai meu Deus, ai eu tô conseguindo Ok ah, oh, meu Deus! Estou conseguindo! Estou conseguindo! Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ah! Não, pera. Ah! Não. Ok, ok, ok. Acho que ficou beautiful. Vamos pegar o um negocinho de prender. Parece um unicórnio, olha. E vamos colocar aqui. Ai. Yes! Agora temos que fazer tudo isso em todo o cabelo. Vamos lá. Vou fazer na metade, né? Porque outra metade eu vou fazer outro negócio. Em cada pacotinho desse que eu tô mostrando, vem 25 unidades disso aqui, ó. E eu preferi pedir em tamanho grande, tá vendo que ele é bem mais comprido, ó. O meu cabelo não chega nem na metade, porque eu falei assim, é melhor sobrar do que faltar, né? Mas agora eu tô vendo que se eu tivesse pedido um tamanho menor, que é bem pequenininho assim, que eu acho que é mais barato até, tinha dado tranquilo. Porque ele rende, né? Já peguei o jeito, tô tá vendo? Tô vendo? Peguei o jeito. Eu acho que o mais legal disso é que você não precisa colocar calor. Então você acaba não queimando do cabelo, não estragando o cabelo, e eu acho que o cacho desse deve ficar bem natural, eu não sei, porque parece que vão ficar cachos bem pequenininhos, será? Será? Será? Ai, não, não, prendiado não, não, não não, como é que eu solto agora, Deus? Não, não, ah pera, aí é isso é muito estranho, isso é muito louco, mas ele não solta, ó oh, meu Deus! Esses dois cacheadores, tanto esse aqui quanto que eu vou testar daqui a pouco, então tá bem de good, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem. Aê, eu não tô enxergando mais. Uma dica, comece de trás para frente, ok? vou deixar ele agindo por uns minutos e vamos para o próximo cacheador oh! o principal medo que eu tinha de pegar coisa na china era da tomada vir errada porque pode vir aquela tomada com cinco pinos, seis pinos, 6 pinos, pino, pinos, pino, pino, vinte pinos, 20 pinos, pinos, pinos da Europa, pinos não sei o que mas não! ele veio desse jeito aqui. Quando você coloca no tomate, ele já aparece a temperatura. Você pode escolher nesse maiszinho e menosinho a temperatura que você quer. Ele vai de 140 graus a 210 graus. E ele já vai mostrar aquecendo aqui, ó. Então tá vendo que eu tô subindo, ó? Até chegar na temperatura. É só você esperar uns pouquinhos aqui e pronto. No model, você escolhe o tamanho do cacho que você quer. Então tem tamanho 8, 10, 12 e 15. Eu já vou mostrar pra vocês a diferença entre cada um desses modelos. Aqui embaixo tem um L barra R e você vai poder Escolher se você quer que o cacho vá para direita ou se ele vá para a esquerda ou se ele vai ser automático, que ele vai virar para onde ele quiser. Ele que manda, daí. Beleza? Vamos pegar uma mechinha fina aqui, ó. Oh, vou encaixar aqui, ó. Tá vendo que tem esse Vzinho aqui, ó? Pi, pi, pi. Aqui, ó, bem nesse buraquinho você encaixa. Você pode até dar uma enrolada também para ficar certinho. E fecha. E ele vai chupar o seu para dentro. Pi. Esse primeiro pi quer dizer que ele já enrolou. Esse pipipi quer dizer que acabou e você já pode soltar Então é só você abrir e tirar pra fora Olha só, já temos um cacho grande, é quase uma onda Como uma onda do mar Olha, ficou bonito, né? Ficou bonito Vamos pegar o outro agora E ele tá virado no automático Então ele vai virar pra onde ele quiser Eu vou pegar outra mechinha agora e vou colocar no tamanho 10 Terminou Abriu, tirou Ó, o segundo caixa, ele ficou um pouquinho mais redondinho, ó. Tá vendo? Esse aqui ficou mais ondulado Esse aqui fez um caixinho um pouquinho mais fechadinho Modo 12 Aê Ó, ele ficou mais abertinho ainda Mas a diferença não é muito grande de um para outro, né? Quanto menor a mexinha que você pegar Mais certinho vai ficar o caixinho Quer ver, ó? Essa é bem pequena Ó, tá vendo que eu tô encostando aqui, ó? Tô encostando na cabeça Ele tá quentinho, mas não tá queimando não Então é bem mais seguro que uma babyliss, por exemplo Olha só! Que legal, olha só! Essa aqui também foi no tamanho 12. Então a diferença dessa, que era menorzinha, para essa aqui, ó. Tamanho 15. Ele começou a enrolar aqui em cima, mas aqui embaixo ele perdeu um pouco. Olha só, vocês viram que foi bem tranquilo, que não embolou, que ficou tudo certinho, aquele dá até um brilho. E eu achei, pessoalmente, que ele dura bastante, ele dura até mais que o babyliss, porque ele começa a cair, claro, ele não fica desse jeito, mas ele fica um ondulado, bonitão, sabe? Que dura aquele tempão, assim, que fica aquela coisa rica. E é importante falar pra vocês que o segredo pra não embolar é dar aquela enroladinha e deixar o fio bem esticadinho, sabe? Porque se você deixa ele embolado, ele vai embolar mais ainda dentro da máquina, então cuidado. Eu achei muito mais barato do que comprar aqui no Brasil, aquele azul funcionou perfeitamente e é rosa ah! E quando eu termino, eu sempre gosto de passar a mão, assim, ó Ou passar um pente Cadê o pente? Ó oh, o pente, ó oh, o pente, ó oh, o pente Assim, ó, tá vendo? Dá dó Mas, ó, fica muito legal Eu venho ajeitando com a mão Eu sei que dá dó, eu também sinto O mais legal é que daí os cachos, eles se unem e vamos à parte que estávamos mais curiosos esse vídeo. Vamos desmanchar isso aqui, ó. Um deles já soltou, mas ele soltou antes da hora e ficou desse jeito aqui, ó. Eu não usei calor, eu não vou passar secador nem nada, mas eu imagino que se passar o secador, ele dura até mais. Mas a ideia é a gente não usar calor nenhum, né? Vamos começar pelo primeiro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tirar um negocinho. Meio durinho. E. Olha isso! Ficou muito cacheado, gente. Que da hora! Vocês nunca consegui isso com isso aqui, ó São efeitos totalmente diferentes de cacho Achei muito legal, gente E ele não ficou muito tempo, ele ficou só o tempo que eu fiz aqui Tipo, no máximo uns 10, 15 minutos Fica muito legal! Ah! Tem vontade de fazer no cabelo inteiro só pra ver como é que eu ficava com o cachinho tão fechadinho assim Achei que ficou muito bonito com a mecha grande <risos> Olha o tamanho que ficou meu cabelo Olha a diferença do liso para o cacheadinho Eu ia ficar com o cabelo assim <risos> Vamos tentar passar um pente pra ver como é que fica, vamos ver Olha só, já tô até imaginando a maquiagem Gente, vocês têm noção que eu fiz isso sem colocar uma única fonte de calor? Eu amei muito! E como eu disse pra vocês, tem na versão curtinha, tem uma versão mais grossa Que você consegue fazer uns cachos assim, sem calor nenhum, cara! demais, gente. Super aprovado. Eu não tava botando muita fé nisso aqui, não. Vou ser sincera. Quando eu recebi, eu falei assim, ah, vai embolar todo meu cabelo, vou ter que arrancar, cortar, etc. Não, foi super tranquilo. Mas isso aqui, gente, olha esse caixa. Olha a perfeição disso aqui. Até o um negocinho que você enrola lá em cima é pensadinho, ó, que ele também dá uma levantadinha, dá um volume E aí? Gostou? Um beijo. lá yeah. Tchau.